Eu já falei que chegamos na melhor época do ano. Mantendo a tradição viva, esse ano, como nos dois anteriores, eu vou maratonar filmes de Natal. Mas esse ano eu coloquei um desafio diferente, que é assistir 25 filmes até o Natal. Já que a gente não tem calendário de advento e custa uma fortuna, sem condições, a gente se vira como dá. A minha ideia era começar a assistir no dia primeiro, mas eu não tenho como garantir que eu vou conseguir assistir filmes todos os dias do mês. Então eu já comecei, eu já assisti alguns e eu vim contar hoje pra vocês os primeiros filmes da Lista. Eu vou deixar aqui no box de informações o link do blog, lá vai ter a lista completa dos filmes que eu já assisti e também dos que eu tô planejando assistir em seguida. Pra quem quiser acompanhar em tempo real, o meu Instagram vai ter um destaque onde eu vou postar os filmes conforme eu for assistindo. E esse ano eu fiz um requisito diferente, que é que além de assistir e mostrar pra vocês os títulos, eu vou fazer um breve comentário sobre cada um. E dá pontuação, então eu vou dar de uma a 5 estrelas. Então, bora para os primeiros filmes dessa lista. O primeiro filme é Uma Quedinha de Natal, em inglês é Falling for Christmas, e a sinopse de minha autoria, todas elas eu dei uma customizada para ficar mais a cara do filme, é que depois de perder a memória, a herdeira de uma famosa rede de hotéis, o comeback de Letyssey Lohan acaba aos cuidados de um viúvo e sua filha. Existe um padrão no filme de Natal que a grandíssima maioria deles envolve um hotel ou uma casa no meio do nada, uma nevasca ou uma avalanche. Um homem solteiro, viúvo, separado, descrente do amor e sem tempo para pensar nisso. E a donzela em perigo. É, eles só se aproveitaram numa métrica que já existe, que já é muito utilizada. E assim, conseguiram fazer um filme legalzinho. Não, é, não tem grandes inovações e por isso eu dei três estrelas. O segundo filme que eu assisti foi A Castle for Christmas, ou Um Castelo para o Natal. Esse aqui é assim. Para escapar de um escândalo, uma autora de best-sellers foge para a Escócia... Onde se apaixona por um castelo e precisa lidar com o Duque Mala que vive lá. Então, uh, esse filme foi tão bom, mas tão bom que eu dormi. Eu tenho muita dificuldade de dormir vendo filme. Normalmente eu consigo ver os filmes inteiros. Mas esse não deu. Esse eu não consegui. O Duque, ele é Mala só porque ele não quer ver no castelo. Então, ele fica incomodando ela... E por mais que eles dois não tenham muito, muita graça, os outros personagens da história até que são legais, as meninas do bar, que tem o clube de tricô, é, são legais, elas são mais engraçadinhas, são mais cativantes do que a própria personagem principal e o duque. Então, só por causa delas, eu dei duas estrelas. O terceiro filme é... Um Estranho Mundo de Jack, que também se chama A Nightmare Before Christmas. Esse foi o primeiro filme que assisti, na verdade, mas eu só lembrei dele depois, porque eu assisti junto com outros filmes e eu não me liguei que ele era de Natal. Eu só percebi depois. E a sinopse é... Jack fica encantado com a magia do Natal e decide sequestrar o Papai Noel. Simples assim, filmes da Disney são incríveis. E eu amo os filmes da, desse essa parte da Disney mais sombria. Então, eu amei muito. Eu já gostava desse modelo, então não tinha como ser diferente. As músicas são muito bonitinhas. É uma história bem encantadora, assim, bem envolvente, bem gostosinha de assistir. E a partir desse ano, eu acho que esse vai ser o filme que eu assisto pra abrir o Natal, aquele filme que eu assisto enquanto eu monto a árvore, sabe? Esse ano, eu, ass... eu não montei a árvore assistindo esse filme, porque eu não tinha árvore ainda quando eu assisti. Mas a partir do ano que vem, com certeza, ele vai ser o meu filme de abertura de Natal. E, obviamente, eu dei cinco estrelas para ele. Essa é a minha lista. Se tu tem alguns filmes para me indicar, comenta aqui embaixo. Lá no po, eu vou deixar o link do blog aqui também, se tu quiser seguir lá na, na minha lista mais detalhada, mais completa. E se tu gostou da ideia, não esquece de dar o like e se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos que eu vou trazer com os próximos filmes que eu assisti. E a gente se vê no próximo. Um beijo e até. Tchau!